Boa noite galera do Youtube é, SKL Demo aqui gravando um novo vídeo pra vocês é, não é bem um novo vídeo seria um X1 é, tenente Coronel 2 contra Tenente Coronel 1 desculpa é, Contra Major 1 é, X1 de sniper é... Ele entrou, pediu X1. Eu falei que ia gravar e ia pôr no YouTube, galera. Então, estou aqui mais para outra gravação aqui para vocês. E para me ajudar aqui na gravação é Leandro, SKL Leandro aqui do, do meu ex-clã, né? Que eu agora estou disponível para outros outros clãs. Uh, double kill. É... E aí galerinha? É, meu terceiro vídeo aqui do canal. 3... 2x0 já está aqui. É. No... no vídeo anterior eu fui x1 com o Leandro, aqui, o mesmo que está aqui comigo hoje. Contra ele e o Flávio P90 e algo G contra o de sniper 3 a 0 tá aqui, tá ganhando ou ganhando? 3 a 0 Aí. ganhando, 4x0. Tenente Coronel 1 contra Major 1. É... Agora vai ter um torneio aqui em Alegrete. No dia 6 de julho, e daí eu já tô treinando. Falta bastante, mas tô treinando aqui. Pra... Como cada dia melhorar, não 5 a 0 aqui pra mim. Em seguida, pelo jeito, eu não tenho culpa. Ele chegou me pedindo x1. E... Então vamos lá, galera. Podia estar tá jogando x1. Com alguém melhor. Sete... Seis a zero. Então já me, me erraram um tiro aqui. Eu vou tá deixando a descrição aí galera. O meu Facebook aí. E a minha página do. do Face também. Pra quem. quiser aí gostar do jeito que eu jogo, dá um like lá, não custa nada. Tão me errando o tiro, eu não sei de onde estão me errando, mas. Agora a gente acha... Ah que ele me acertou! Sumiu, cara! Só apareceu uma atirando. Ah tá, 6 x 1 x 1 Eu vou deixar aí na descrição meu Facebook, meu Twitter minha página do Facebook aí. E como eu disse no vídeo anterior, eu tô disponível para novo para novos clãs aí. Tô nesse clã aqui, mas eu já, já saí dele. Tá ganhando Tô Leandro, é 8 a 1. Oito a dois, agora pelo menos o cara é bom, não chora. Tem uns aí, jogadores aí que não, você aí que tá gostando do do meu jeito de jogar e não custa dar um link um like aí pessoal bora e me ajudar aí você vai me incentivar a gravar a estar gravando mais vídeos aí pro canal o rc vou deixar aí para vocês também aí pessoal meu novo rc Se, que, se puder aí, dá um curte lá no RC também. É, se quiser me ajudar, a gente tá aí sempre trabalhando cada dia mais. Kill. Team, do combate, 11 a 2 pessoal. Vamos ver se ele tá na sala.